Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Priscila e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho com vocês a respeito do Money Looks, tá? Tem várias pessoas querendo saber se ele realmente funciona, né? Se vale a pena, se ele realmente dá resultados. Então nesse vídeo é, eu vou falar um pouquinho sobre isso, vou compartilhar com vocês aí como tem sido a minha experiência com é, esse método, tá? Então fiquem até o final, vai ser um vídeo bem rápido, mas eu tenho certeza que você vai conseguir decidir se esse método vai te ajudar, se ele realmente é o que você precisa, se ele realmente é o que você está procurando, tá? Bom, Bom pessoal, é, algumas pessoas querem saber como adquirir, né, como ter acesso ao método Mona e eu vou deixar aqui abaixo Tá o link pro site oficial No momento ele só está sendo vendido pelo site oficial Tá? Então é, Se você deseja comprar, seja hoje após o vídeo Ou até mais pra frente, compre somente Pelo site oficial, tá? Evitem comprar em outros locais, grupos de Facebook Grupos de WhatsApp Porque não tem como você ter certeza que você vai comprar Vai ter acesso ao método E infelizmente é, Apesar da Moneylook ser novo né, Aqui no Brasil, já tá acontecendo aí Das pessoas comprarem, né? E comprem em outros locais não consegue receber o acesso, não consegue o dinheiro de volta e depois acaba ficando por isso mesmo, tá? Então fiquem atentos, até porque o criador do Money Lux, ele não se responsabiliza se você comprar em outro local e ter algum problema, tá bom? É, o link, como eu falei pra vocês, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Vou deixar fixado também no primeiro comentário, logo abaixo do vídeo e aí quem decidir comprar vai ter certeza que vai receber o acesso e também que vai estar colocando os dados em um site seguro, tá? E se vocês ficarem com alguma dúvida, quiserem saber algo assim que eu não falei aqui no vídeo, né? Alguma informação específica, acessem os site porque lá tá tudo bem explicado, tá? Bom, pessoal, eu conheci o Money looks há algum tempo, tá? Foi uma amiga que me falou sobre ele. É, na época, eu tava pesquisando na internet por renda extra, eu tinha tentado algumas coisas, mas eu não tinha tido muito resultado. E aí, um dia, conversando com ela, ela me falou desse aplicativo, tá? Então, ela me explicou que ela avaliava alguns looks da Shein. Então, aparecem ali um look, né? E você avalia se você gostou, se você não gostou. Você dá a sua opinião sincera. Tá? E aí, conforme ela ia fazendo isso, ela ia ganhando, tá? Ia acumulando dinheiro e depois ela podia sacar esse dinheiro. Quando ela me falou, eu fiquei, assim, interessada, apesar de eu também ter ficado um pouco assim o pé atrás, mas como ela me mostrou ali os valores que ela tinha ganhado, inclusive os saques que ela fez, né? Eu decidi comprar também, tá? O um Money Looks. É, comprei, quando a gente compra, a gente tem acesso a alguns vídeos que explicam certinho o que, que é o método, como que você faz é, para se cadastrar, como que você avalia né, os looks, como que você faz para receber depois. É tudo explicado passo a passo. Então, é, eu comecei a fazer, tá? Avalia, avaliar os looks. É, pessoal, o que eu posso falar pra vocês é que realmente funciona, tá? Eu já fiz alguns saques, inclusive, uh, em questão de um mês. Eu consegui acumular um valor lá por volta de R$ 1.400,00. E assim, pessoal, eu fiquei muito contente, tá? Eu sei que pra muita gente pode parecer pouco, mas assim, foi algo que me ajudou bastante, porque eu tava precisando muito de um dinheiro pra ajudar com as contas aqui de casa, tá? E assim, pessoal, é, eu tenho dia a dia corrido, tá? Então eu vou cuidar da casa, eu vou cuidar das crianças. Tem dia que eu só parava assim à noite pra pegar ali o aplicativo e avaliar as roupas. Então eu não tenho do que reclamar, porque é algo que assim, eu faço realmente no tempo que me sobra, tá? Eu consegui encaixar com a minha rotina. Claro que se você tiver mais tempo, disponível você vai fazer uma renda ainda maior tá tem várias pessoas aí falando que tá conseguindo fazer dois mil três mil então realmente dá pra fazer o que define quanto você vai ganhar é o tempo que Vai ficar ali no aplicativo, tá? Então, quanto mais avaliações você fizer, mais você ganha, tá? Basicamente é assim que funciona. É para sacar, pessoal, tranquilo também, é, não teve burocracia nenhuma. Pediu o saco em relação assim, em questão de um dia útil, já tava na minha conta. Então, assim, eu fiquei realmente muito feliz. É um método que está funcionando, está me ajudando bastante, tá? Então, se você tá atrás de uma renda extra, algo que realmente vai te ajudar, com certeza o Monilux vai servir para você, tá? É, e, pessoal, é, só uma coisa também que eu preciso falar pra vocês é que não é fórmula mágica tá você não vai ganhar dinheiro sem fazer nada por mais que tenha um trabalho que você vai fazer na sua casa ali né no conforto do seu lar, tem que ter uma dedicação uma disciplina todos os dias pegar o aplicativo fazer as avaliações para você ter um bom resultado tá pessoal tenham isso em mente é claro que não se compara com o um emprego formal você não precisa sair de casa pegar um ônibus trânsito nada disso mas você precisa fazer a sua parte tá fora que é bem tranquilo vale muito a pena qualquer pessoa faz sem nenhuma dificuldade tá bom pessoal Bom, basicamente era isso que eu queria falar com vocês, eu espero que eu tenha ajudado, tá, com essas informações, se ficar alguma dúvida, deixem nos comentários aqui abaixo e acessem o site, né, como eu falei pra vocês, lá tem bastante informação, vocês vão conseguir tirar todas as dúvidas por lá também, tá bom, pessoal? Um abraço e até mais!